Opa, vidinha! Então sincronize sua atenção porque é hora da ação e vamos logo que eu tô com pressa! E é isso aí, o primeiro já foi! Esse jogo foi sugerido por Guitar Dreamer. Se você também quiser sugerir um jogo, é só deixar aí nos comentários. Opa! Invencibilidade! Vai, vai, vai, vai, vai! Vamos, vamos! Cadê a bolha? Tá aqui! Não esqueça que temos vídeo novo às quintas, às sextas... E aos sábados às 18 horas Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos Inscreva-se e ative as notificações Se você quiser um review completo de Sonic 2 Eu vou recomendar aqui um vídeo do canal Sega Retro BR Apoia lá que o cara é fera Velocidade total à frente! E é isso aí! Conseguimos mais uma esmeralda do caos! E agora vamos para o chefe! Sai, sai, sai! E... Toma! E... Toma! De novo!